Anjão, um, Anjão, um, um, um, um, um, tudo bem? Um? Tudo bem, Pajazé. Perfeito, Anjinho. Graças a Deus. E você? Quanto tempo? Hein? Pois é, aqui também tudo tranquilo, Pajazé. Está tudo tranquilo? Tudo, tudo. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Tudo, tudo que lhe compete está tranquilo, tá? Exatamente, exercendo a tranquilidade Que bom Para isso que você estuda né? Isso Amadurecer as habilidades Formando um conjunto De habilidades né? Para com isso acessar a sua capacidade. Porque quando você chega num certo nível, minha filha, de maturidade, você fica adulta. Não estou falando de adulto de convenção de idade, tá? falando de ser adulto. Ser é um ser completo, saudável, apto para viver em sociedade angiã. É triste, mas nem todos são aptos, né? Nem todos os seres adultos são aptos para viver em sociedade. Por isso se fazem necessárias as leis e as regras, né? Porém, acho, perfeito. E a, e, a é, e a polícia, e o policiamento? É, de... Acho, assim, Advogados, leis, juizados, condados, né? É verdade, pode ser. prisões. É. Prisões. Então, essas, essas consequências das adulterações do ser adulto é, são devido à falta de capacidade do ser. E isso já remete a certos preceitos e energias dissociativas Como se houvesse uma culpabilidade do ser Pela sua falta de capacidade Olha como os campos estão mal acostumados Sendo que a capacidade do ser É Sua habilidade né, De capacitar Como um capacitor mesmo das habilidades correspondentes às necessidades. Quanto mais inteligente o ser, mais ele capacita certas habilidades. Por exemplo, a integridade, sabe? Integridade, felicidade, tranquilidade. Ele faz uma triangulação ali, né? Pode ser uma das possíveis combinações. Ser que segue essas virtudes, ele capacita essas virtudes. Então essas virtudes fazem parte da capacidade do ser, mas ele só interage como um capacitor dessas dessas habilidades quando ele é adulto, porque é assim que funciona, minha filha. A, a nível de sustentação Uh, e estruturação do cosmos é como se fosse eletricidade de frequência contínua, sabe? Por exemplo, assim, 12 volts, sabe? 12 volts? Contínuo. Só que no universo concreto é pulso. Então é a frequência alternada. E. Os pulsos são como estímulos, sabe, minha filha? Então, os pulsos de frequência de energia, frequência de informação, são como estímulos na integração, na integridade do próprio ser. Então, o ser é como uma, uma anteninha e, e uma anteninha receptora e emanadora, e ele é um processador de dados com pontos de convergência que são seus desejos e maneiras, não acham? Quando o ser fica adulto, ele ele tem essa capacidade associativa, né? é como se ele deixasse certas habilidades a já ativas em standby, sabe? Antes dos eventos acontecerem. Então fica ali com uma fonte modulando deixando contínuo, estável, consistente. Sabe minha filha? Essa informação da frequência contínua e alternada é muito importante, na é verdade. Guarda isso, tá certo para Tá gostando, está gostou, né? Tá então, fazendo sentido. Acho, então isso é conceito de magia bem profunda, bem profunda traduzida por princípios Técnicos de eletricidade básica. Então, para as pessoas que não sabem, tá? a, a energia vem lá da, do, da rede de distribuição e fornecimento, ela vem com frequência alternada, pois ela é mais, é mais barato né? de fornecer a energia dessa forma. E esse, todos, a maioria dos aparelhos né? Eles têm fontes, que servem para uh, transformar energia alternada em uma fonte de energia contínua para os aparelhos funcionarem de maneira estável. Assim, é para as pessoas pegarem a referência, né, se quiserem estudar um pouco mais, tem muito material nas internet. Graças a Deus, graças a Deus. Então, voltando ao nosso foco, o ser tem essas capacidades. Então. A, a, a capacidade não tem a ver, filosoficamente falando, com o, se o ser é apto ou não. Se o ser é apto ou não, isso já é claro, pois a, a avaliação é a paz de espírito e não suas capacidades. Porque todos os seres têm todas as capacidades. Agora, eu, o ser, por exemplo, um ser de 30 anos, ele tem capacidade para ser médico? Tem. Para ser engenheiro? Tem. Ele é apto para isso? Não sabemos. Precisamos ver se ele estudou em instituições que o tornaram aptos. Então, há uma diferença, uma ambiguidade né? disfuncional sobre esse termo. Mas o que isso tem a ver com campos de confluência? Né? O que tem a ver? Ó? Né? Boa pergunta, né? Sim, sim, sim. Uma sociedade bem estruturada, na minha opinião, é, e também no, do, do, do, do propósito dessa conversa, dessa, desse diálogo com o objetivo de ensinar os alunos ensinar quem nos procura o propósito é gerar propósito sabe propor, ter propriedade ter consistência e uh, os seres ele já tem sua moralidade sabe o que é certo sabe o que não é certo, pode não ter claramente o que quer, mas na circunstância certa sabe o que não quer, né? É bem claro, quando a situação acontece, você sabe o que você não quer. Aí reforçamos que é importante respeitar isso. Ó. E ah, para ajudar o ser a ter mais clareza e dinamismo, a consistência né? desse fluxo de energia, de informação e de ajuda, né? ele é bem, bem, bem bom, sabe, se você escolher certas habilidades para focar nelas ou simplesmente dizer eu quero viver bem e todas as habilidades necessárias para uma vida boa estarão ali energizadas, fluindo no meu campo para que eu tenha condições de lidar com as situações que venham a ocorrer. Oxinha, ó. Entendi, Oxinha, Juliano, assim, entendi, ó. Entendo, José. Então, um, o flu, esse fluxo de dinamismo, que é um fluxo, digamos assim, constante, alternado, mas é um fluxo... Não, o que, o que é do ser é constante, né? Exato. No, no universo pessoal do ser, é como se fosse uma... estivesse operando com uma bateria, certo? Sim, constante, exato. Como se Sim. ele tivesse a bateria que é chamada Deus. E sim, no sim, universo sim, sim, sim. concreto é como se fosse digamos assim a rede de distribuição da, da, da operadora, né? Da fornecedora. Operadora. Tá certo. Da usina. Da usina. Da usina. É. De energia elétrica. Tá certo. Mas para ser ter esse dinamismo com clareza e consistência nesse fluxo ou pelo menos a, a percepção de consistência nesse fluxo pode ser adequada às virtudes e habilidades que são desejadas inatas. por ele? Que são... são inatas e são desejadas por ele. Então, são como fontes, sabe? Uhum. É uma fonte de sabedoria, uma fonte de informação, é uma fonte de estabilidade, é uma fonte de serenidade, é uma fonte de tranquilidade. você vai buscar na fonte Deu falta de energia, busca na fonte. quer você vai sair da ilusão da falta de energia e vai voltar para o seu fluxo. É como é. um capacitor, sabe? Quando você tem um no-break, cai a energia e volta. No-break, que que é? Um capacitor grande. Hein? Ele vai manter estável a energia ali para fornecer energia para o seu computador, não é verdade? Sim. Sim. É isso, é isso aí é que é a, a, a, a introdução da, da, do áudio. Xixi, xixi, xixi. E, Pai José, a gente falou então da, da, da, de voltagem, então falamos de tensão, certo? Voltagem de uma certa tensão, uma tensão elétrica, uma diferença de potencial elétrico. É. Pois Mas... é. A, a, a, você tem a voltagem, que é o fluxo, né? em volts. Aí você tem a, a amperagem e a tensão, né? Então, a sua atenção ele indifere de quanto a energia passa, de quantidade de energia que passa. Mas o bloqueio gera uma resistência que aumenta a tensão, assim? Exato. Então, a percepção de um fluxo desconfortável é proporcional à resistência, e aqui é essa resistência está vindo da capacidade do ser de se opor. A, a esse fluxo, a essa corrente, digamos assim é, Ou se, se opor a, a padrões externos dissociativos Que bloqueiam e geram resistência E se posicionar também E essa resistência, essa oposição Que gera, provavelmente gera uma certa, uma certa conversão De parte da energia em calor Que talvez vire raiva, vire frustração Muito boa analogia essa, essa resistência é resultado da problematização do desejo pessoal e externa né problematização do desejo pelo ser e pelo meio pela sociedade pela mídia né que faz parte da sociedade sim, sim são corresponsáveis né? é um campo sim. de confluência dissociativa Tá certo, então aí é, tá certo. Problemiação do desejo no ser, nele mesmo e no outro, nele mesmo, no outro e pelo outro, né? Que às vezes o outro que coloca uma condição: você só vai participar aqui se você for a X, você for do jeito X. Ó. O jeito X não é o jeito que o ser quer, você fica ali num dilema, né? então é. Pode ser uma imposição externa também, onde o ser não vê a alternativa. Né? E muito, muito a própria palavra já diz, né? Ele tem, ele pode alternar a atividade. Ele pode mudar. Sempre tem outro grupo, ó. Sempre há outras pessoas, ó. O entende, ó? Entendo. Então ele pode, ele pode. A, repu a repulsão é um direito humano. É um direito. Você repulsa. Porque uhum. você não não não deseja compor aquele pulso. Tá? É o português, é bonito. Vai ficar mais bonito ainda depois, quando tiver mais estrutura. Parecer poesia. Tá certo. Não deseja ser um condutor neste campo interativo. Exato. Nessa, nesse circuito. Porque o moralismo nada mais é do que um circuito, né? O humanismo dissociativo nada mais é do que um circuito. É um circuito multidimensional, mas é um circuito. A geometria, né, ali aplicada para fluxos de intenção, de desejo, de proporções e representações, é um circuito. É uma estrutura complexa, interativa, moduladora. De, de energia. Entendi, ó? Um Entendi, Pérez. Então, qualquer sensação como Sim, posso usar o termo sentimento? Sentimento como raiva, frustração. Perfeito. São efeitos colaterais de, de, de, de uma resistência, né? De uma, uma falta. Action. Nota de condutividade uma, uma diferente condutividade um não fluxo não fluxo que você tenho... flui o tempo inteiro se tem não fluxo sem uma escolha consistente né uma agenciada em paz há, há, haverá resistência é como se você fosse usar uma certa corrente né como uma certa amperagem e você fosse usar um, um, um fio fino, né? não aguenta, né? ele não tem fluxo, ele gera resistência que chega ao ponto de DET e gerar um curto-circuito. Né? Tá certo. Mas se eu não desejo compor certos circuitos, certo? Eu, eu posso... negar... Negar, exato. Eu posso, eu posso literalmente colocar uma resistência ali naquele pontinho do... Nem precisa, você nega, porque a, o fluxo de, da energia psionica da vida não é igual a eletricidade que busca sempre o terra, machinha? é O fluxo, ele é mais inteligente. Você fala aqui, não, ele não vai, ele vai para outro lugar. Tá certo. Machinha? ó, é que o fluxo... É... Da eletricidade é meio, meio que compulsivo, né? Ele sempre vai, está sempre indo, né? Os elétrons estão bem ativos. Né? Isso, xixi, xixi, xixi, xixi. Ele, é, ele é compulsivo, ele vai sempre pulsando junto. Exato, sim, pulsando junto com os amiguinhos. Uhum. Bom que eles não brigam, né? eles vivem ali tranquilos. Né? Todo mundo é igual, eles não brigam. Se brigasse ia ser complicado, né? É verdade, eles não se chocam tampouco. Não, não se choca, eles estão sempre ali alinhadinhos. Ó. Essa piada foi muito boa, eu ri por dentro. Ó. Então, mas tá, a, gente, a gente gerencia esses campos de confluência simplesmente através da agência informada pelos nossos gostos em integridade. Xão. E com simplicidade. Isso é importante, porque é fácil. Se torna difícil, já tem resistência. É, parece fácil. Se pareceu difícil, eu olho onde está, então, a minha resistência aquilo Sim, olha as aparências. Se pareceu difícil, olha as aparências. Sempre está nas aparências, sabe? Sempre está na fofoca. Fofoca sobre, entende? Por exemplo, ah, eu tenho um problema muito grave, assim finge que você não é o foco do problema, finge que você não é o agente responsável, finge que você é o fulano de que não é do setor, sabe, ó? Aí você fofoca, finge que está fofocando com o amigo que você pediu para ajudar. Aí vocês ficam falando qualquer besteira, sabe sobre o problema, sabe se é fofocando mesmo, sabe contando história sem peso. É a, a solução vai aparecer. Fica a dica, ó. Sai do peso, sai da resistência. A própria energia vai, vai como um cone, cortando as possibilidades e indo em direção ao caminho mais fácil para a solução do problema. A energia psionica, né? Do psiquismo. Ó. Se a energia elétrica busca a Terra, a energia psionica busca a solução mas sem, com a menor resistência possível. Entende? Hoje é o dia das revelações. Né? é como se fluísse de maneira líquida, como, como o elemento Sim. água. Sim. Ó. Só que ela, ela, a energia ela, ela interage em todas as dimensões. Então, a gente está exemplificando, através de um paralelismo, né, através de uma licença poética, uh, com a eletricidade, porque é mais fácil, né, mais acessível. Mas a gente, mais no futuro, volta a abordar falando das dimensões e de, das dimensionalizações e das interações dentro das dimensões da energia psihônica. Hoje a gente descobriu que tem um campo de confluência e o humanismo associativo ou dissociativo influencia diretamente nas resistências. E aí demos, avançamos um pouquinho no estudo da dinâmica das interações, assim, Graças a Deus. Muito bom, pode ser. É isso. Você ficou com dúvida, curiosidade, alguma coisa? Ficou bem completinho, né? Ficou bem completinho e parece fácil e natural. Então, onde, onde esse processo hum, complicou, bugou, certo? Foi na inserção do ser em ambientes de com padrões de falta, onde ele se adulterou, certo? Em adaptação a esses ambientes, e assim, esses circuitos dele ficam, como se diz? Um, ficam ficam desalinhados com a, a, as capacidades inatas daquele ser, as aptidões, o que ele gosta. É, Acho que é, é, é como o plug, né? Imagina que tem plug, a paz de espírito é uma espécie de plug, um padrão, sabe? Padrão de plug, né? de tomada, tchau? padrão de tomada. Né? E aí está usando outro padrão, tipo a dissociação é outro padrão de tomada. Não dá para ligar os aparelhos da paz de espírito na tomada da, da dissociação, sabe? Uhum. Tá Aí você vai atualizando as tomadinhas, né? os eh, receptores e transmissores né? dessas informações na grande rede neural ah, da estrutura do cosmos. Né? Mas é como se o ser ficasse, digamos assim, plugado numa, num circuito infernal onde ele mesmo se coloca a cada instante, certo? E não se permite... É, ele se coloca sem saber, né? Como se fosse a única alternativa, né? Sim. Sim, isso. Só, só uh, gerando mais especificidade na sua fala. Não é correção. Só, não, mas ele, só, é, exato, ele não se permite sair. Tinha. ele não se permite porque a gente... Uh, eu entendo o que você está dizendo. Concordo, ele não se permite Porque o poder é dele Mas ele não sabe que tem o poder, é isso mesmo Não sabe ainda, né? Mexendo, pô. O ser que vive em loop preso, sabe? Sim, sim. Aí A gente vai soltar ele, né? É teimoso Fica em lupinhos de sofrimento e desconforto, sim É uma pena é, mas eu pego a minha pena, né? E vou cumprir essa pena ajudando, né? Assim, ó. Sim, sim, sim, Esse tema é interessante, fazer, Porque pena penas são uma pena. Pena é uma coisa leve. Assim, Pena é sempre leve. A pena é sempre que tem o mesmo peso da, da solução. A pena só é pesada quando ela é... Não é solução, ela é punição Aí é uma pena pesada A pena é sempre solúvel ao, ao, ao problema Ela flui, ela tira resistência né? Por isso que eu vivo cumprindo pena já. Eu ponho a fralda na cabeça e cumpro as penas tudo né? É porque se você não, não protege a sua cabeça de soltar mais, mais fezes, né? Você acaba gerando mais pena para a gente cumprir, na verdade? É, você gera penas para suas asinhas e volta. Pena pena não ah. palavra com tanto sentido para você ser rica de significados. Eu cheia mas é pena no sentido de, de gerar mais ah, situações. Então todo mundo põe fraldinha na cabeça. Não? E o que, que é a fraldinha? São essas habilidades e capacidades que capacitamos para poder nos conduzir em paz e harmonia. Tá certo. E essas habilidades são as que mais apetecem, mais mais atraem aquele ser de maneira natural, certo? Porque não precisa ser através da tranquilidade. Não, não precisa. Não precisa Pode de ser. nada, do jeito que ele gosta. Isso, pode ser através... Ah, não sei, o caminho das artes marciais Pode ser através da severidade Da, da... da filosofia, como é aqui Da, da disciplina, sim Tem vários, vários caminhos Tem vários caminhos Tem vários caminhos, vários professores Vários mestres Que ensinam a mesma coisa Liberdade não? Você. É isso, ó. eu espero que todo mundo tenha paz, tranquilidade, serenidade E siga seu caminho com muito amor ó. Amém, graças a Deus Paz Gratidão, você